Olá amigos de novo um, Chegamos aos 100 Estamos de parabéns Pelas vossas partilhas, pelos vossos likes uh, Hoje vamos para a dica 3 E vamos, falar, vamos continuar a falar sobre as preferências do Reaper Bora lá? Então, com o Reaper já aberto, vamos às preferências como aprendemos ontem, uh, pode, pode ser feito pelas opções preferências, Ctrl-P no Windows, eu criei um atalho aqui. Um, ontem vimos um, um bocadinho do geral, hoje quero falar um bocadinho sobre como dar nomes aos inputs e aos outputs do vosso interface. Um, nesta janela de áudio, Uh, aqui em baixo onde, onde tem Channel Naming, vocês podem clicar para ter ativo estas duas opções e automaticamente no Reaper vão aparecer os inputs eu como tenho configurado é o meu interface um matu e tenho várias, vários equipamentos externos que uso várias vezes aqui em misturas um, dei-lhes o nome, para dar o nome basta vocês clicarem em cima, clicar dar duplo clique e escreverem o nome do, do vosso input se não quiserem se não quiserem fazer isto, também podem usar que o Reaper, vai vos dar automaticamente input 1, 2, 3, 4, consoante aquele, o número de inputs. Para os outputs é exatamente a mesma coisa, ter isto ativo, meter outputs e escolherem os nomes apropriados para o vosso equipamento. Mais abaixo, e a secção um bocadinho mais confusa para, para algumas pessoas, é a secção de qual é que é o sistema de áudio que o Reaper está a usar. Uh, o meu conselho é, usem sempre uh, os drivers atualizados do vosso interface... Uh, a maioria das vezes para Windows os fabricantes um, providenciam um driver ASIO, uh, usem ASIO, as várias opções que têm são uh, as, as que aparecem aqui e outras que vos aparecerão caso tenham outros interfaces instalados, mas evitem usar o WhatsApp ou o WDM, são drivers antigos, são drivers um, proprietários do Windows e não são os adequados para trabalhar com baixas latências. Uh, ao escolherem ASIO se o vosso interface permitir ASIO vai aparecer o nome do vosso interface ASIO qualquer coisa uh, vão aparecer os, os inputs e os outputs por default o Reaper não mete todos o, os inputs e outputs disponíveis do vosso interface normalmente o que ele faz é dar um ao 4 ou de 1 um ao 2 uh, tenham isto em atenção mantenham os, o, o primeiro ao último tanto para inputs como outputs se quiserem baixar um bocadinho o valor do, do processador podem e se não tiverem a usar tantos inputs e tantos outputs, podem, podem cortar podem minimizar para 2 ou para 4 é mínimo, mas ao, ao terem isto tudo ativo o, o, o Reaper está a comunicar com o driver do, do, do interface e isto tudo em tempo real consome alguma energia de, da máquina depois mais abaixo temos uh, Request Sample rate e Request Block Size. Isto vai depender um bocadinho se o, vosso, se o fabricante da, do vosso interface permite que este driver possa ser um, manipulado um, numa aplicação, que, que é o caso do, do Reaper no meu caso a Motu tem os drivers um bocadinho desatualizados um, e eu deixei isto de parte faço sempre no painel de controle do, do interface mas, mas caso queiram ter sempre um valor fixo quando abrem o um Reaper para trabalhar, podem ativar estes dois blocos e, e o Reaper vai automaticamente comunicar ao vosso interface qual é que é o sample rate que quer usar e qual é que é o block size okay? uh, uma dica Fora é para gravação buffer size mais baixo para mistura ou processamento de mistura e com muito processamento mantenho o buffer size alto. Um, outra dica só para terminar por hoje convém veem cá em cima aparece-me o display de, de, do sample rate do bit rate e de, de, do nível de buffers por default o Reaper não mostra isto mas se clicarem com o botão direito vão ter as várias opções aqui onde, do que é que querem utilizar se eu tirar o show, o recording e o audio device vai-me aparecer só o sample rate okay? podem pôr o espaço que tem em disco podem pôr o, qual é o local por defeito que o Reaper vai gravar uh, mas as minhas preferências são uh, o audio device e o formato que estou a gravar Obrigado pessoal, não se esqueçam, subscrevam, partilhem com os vossos colegas, um, deem likes nos vídeos e na próxima segunda-feira vamos ter um convidado em, em live, ok? Portanto, tchau e obrigado pessoal.